Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Elas na Ciência. Nessa semana, a nossa convidada é a professora Ivana Beatriz Mônica da Cruz, referência em pesquisas voltadas à gerontologia. Quando eu ingressei como professora aqui em Santa Maria, em 2007, como professora de Embriologia, no Departamento de Morfologia, muitas pessoas me perguntaram o que eu queria com embriologia, já que eu era uma especialista, inclusive reconhecida nacional e internacionalmente na área de gerontologia. A questão é que a gerontologia só vai acontecer, o nosso envelhecimento só vai acontecer a partir do um acúmulo de uma série de vivências que nós temos, incluindo as vivências que a gente acaba... Uh, uh, acumulando lá da barriga da nossa mãe, porque o desenvolvimento é um todo. Então, a partir dessa lógica, os meus estudos, eles têm sido fortemente baseados em interações genéticas e ambientais que podem modular o nosso envelhecimento, ou acelerar ou desacelerar. Nas minhas pesquisas relacionando apenas os processos negativos, eu estudo muito, muito, muito qual é o papel... De, do desbalanço de alguns marcadores de estresse oxidativo, como é o caso do superóxido peróxido de hidrogênio, que leva à inflamação crônica, que está associada a um monte de doenças aí é, que a gente em, encontra e que são prevalentes nas pessoas idosas. Eu ainda assim fundei o Laboratório de Biogenômica do Desenvolvimento e Envelhecimento aqui na universidade, que está associado ao meu grupo de pesquisa que está cadastrado no CNPq e nós estudamos aqui moduladores do envelhecimento. Tanto aqueles que vão acelerar o envelhecimento, como é o caso do estresse oxidativo, provocado pelo desbalanço do superóxido e do peróxido de hidrogênio, quanto aqueles fatores desaceleradores do envelhecimento, principalmente aqueles vinculados à dieta amazônica. Por que dieta amazônica? Porque ao longo de todos esses nossos anos, nós temos uma forte parceria com a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade do Amazonas, no qual a gente desenvolve as pesquisas. E hoje aqui no Laboratório de Biogenômica também, nós estamos iniciando uma nova etapa com a criação de estudos da pele, que vai ser feito então por uma professora que veio se agregar a nós. A trajetória da doutora em Genética e Biologia Molecular não iniciou nas Ciências Biológicas. Foi quando ela mudou de graduação que descobriu a sua paixão pela área que atualmente leciona. Bom, eu sempre, toda a minha vida, fui apaixonada por ciência e por pesquisa. É claro que eu fazia outras coisas. E como a minha família era mais na área das ciências sociais, eu descobri um pouco mais tardiamente que o meu caminho seria as pesquisas e a biologia. Primeiro eu fiz quatro anos de direito para depois então largar tudo e me dedicar a essa minha paixão. A partir daí eu já sabia o que eu ia fazer, eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado em genética e biologia molecular na URGS, depois de fazer biologia aqui e depois de algum tempo eu acabei retornando a essa casa, até onde eu faço os meus estudos, baseados principalmente em biologia genética do envelhecimento. Para Ivana, a ciência elaborada com qualidade independe de gênero. O que se faz necessário é pensar em mais inclusão de mulheres pesquisadoras. O que significa ser uma mulher na ciência? Significa um grande comprometimento com as pesquisas e com a sua profissão agora significa também vencer cotidianamente enormes desafios porque nem tudo está é, é 100% igual e é 100% cento uh, uh, equitativamente distribuído entre homens e mulheres. Então, ainda na ciência, apesar das mulheres já serem a maioria, muitas delas vão precisar lutar bastante para poder manter e ter o seu próprio espaço. Eu acredito que essa é a verdade. Qual a relevância das mulheres na ciência? As mesmas que os homens. Nós somos capazes de pensar nós somos capazes de produzir e nós somos capazes de fazer o um mundo melhor. O nosso sexo, o nosso gênero, deveria de ser alguma coisa que não devia de interessar na hora de se fazer ciência. Ciência se faz com dedicação e com muito amor. Então, é isso. Com muito amor e inspiração. Você já sabe que toda quinta-feira tem episódio inédito aqui no Elas na Ciência. Até semana que vem!